Olá pessoal, meu nome é Davi Santana, Eu estou aqui para expressar o é, meu sentimento de revolta, porque eu sou filho do presbítero, saudoso presbítero José Nelson Santana, o qual está com Deus agora, e vou demonstrar aqui a minha revolta, a minha indignação com a Igreja evangélica, Assembleia de Deus, está de perna pelo desprezo o qual ele morreu como indigente e desprezado por todos, menos por Deus. É, aqui é a foto dele, vocês podem ver, ele era é presbítero com ação pastorial, a carteira funcional dele, aqui, no ano de 92 ele foi designado pelo pastor Benaías Victor de Souza para uma conta do campo da Igreja Evangelica de Assembleia de Deus, na cidade de Itacuruba. Daí, com a ação pastoral O acordo naquele tempo foi que, como eu tinha poucos membros, eh, todas as rendas daquela igreja seriam para o campo, para, para a manutenção do Abro naquele lugar. Só que a realidade foi diferente. Meu pai, chegando lá, poucos membros, e teve que trabalhar na forma braçal, para sustentar a sua família, trabalhou duramente no campo, para salvar almas para o Senhor e também trabalhou fortemente para sustentar a sua família na roça, na agricultura, na enxada porque as ofertas, diz que ofertas não davam para suprir a necessidade dele uma vez também que até minha mãe era é zeladora, não tinha dinheiro para pagar na zeladora, então minha mãe era é azeladora, passaram assim 15 anos dessa forma, a igreja cresceu, cresceu e com a mudança de pastores, viram que realmente as contribuições melhoraram. Resolveram tirar as contribuições de lá. E após a retirada das contribuições, o pastor Barbosa é, viu que a manutenção dele não, ele não tinha como suprir a necessidade da sua família. Então, resolveram se fazer uma ata dada a ele a partir de um salário mínimo e esse salário mínimo nunca foi cumprido isso no ano de 97 15 a igreja já tinha crescido tinha bastante ofertantes, bastante contribuintes dos dízimos. só que a partir daí eu começou as injustiças com meu pai Passando, meu pai nunca recebeu salário mínimo feito em 2007 coata de acordo com todos isso foi acordado com todos os membros da igreja Ficou em enorme. meu pai teve, o prefeito se compadeceu dele e deu um contrato a ele. Então ele teve que trabalhar na prefeitura para poder suprir as necessidades da sua família, dos filhos, porque escola, comida, porque ele não tinha, a igreja não tinha como sustentar. Daí acabou o mandato do prefeito, então ele ficou novamente sem dinheiro. Então todos os dinheiros da igreja do campo iam para a floresta. Eles viam a situação deles, mas nunca se compadeceram. Meu pai, de joelho no chão, trabalhando, orando nas vigílias, para Deus aumentar as quantidades, de dízimos, de ofertas, as rendas naquela cidade. No ano de 2014, meu pai foi cometido pela doença de Alzheimer, onde começou a doença, só que não tinha sido diagnosticado. Mas a demência já começou. Ele não, isso já com 23 anos de campo, de obras, de vigílias, de orações e campanhas evangelizadoras. Então, em 2014, o pastor Luiz Gomes resolveu jubilar ele, ou seja, prometeu uma casa aqui na comunidade aqui de Carnaubeira na zona rural, prometeu essa casa, para eles ocupassem para total o tobreiro. Só que a casa com as paredes baixas, meu pai saiu de lá e ele cessou toda a obra. Por quê? Porque ele fez isso de má fé, os russos de má fé. Meu pai já estava demente, só que não tinha ainda certeza, fez vários exames e a demência chegou, meu pai não se prestou mais para servir para a obra, não prestou, então substituíram ele e desprezaram. O acordo do pastor Luiz Gomes foi, caiu por terra. O pastor Jean chegou e fez um reacordo para erguer a casa dele, pagava um salário, um salário mínimo para ele, para aluguel, água e luz, Entendeu? e para a feira, sobrava 400 reais para ele fazer a feira Isso, só o remédio de Alzheimer dele já custava 98 reais então ele decidiu ou comer ou tomar o um remédio então tomaram a decisão de comer e o remédio dele então foi acometido, aumentou a doença falei com o pastor Luiz Gomes, ele disse que não tinha condição de ajudar ele a igreja evangélica com a Assembleia de Deus em floresta com a renda de, uma mãe de 12 mil reais a 14 mil por mês. Sério que não tinha condição de ajudar com o remédio de 98 reais. A doença foi se agravando, se agravando, e o Alzheimer chegou, ele foi diagnosticado. E foi esquecido, e justamente, entendeu? E justamente não recebeu aqui visitas nenhuma, nunca tomou uma santa ceia, do... desde quando chegou aqui na Museu do Beira, nunca deram uma santa ceia a ele. Meu pai, a doença foi se então ele ficou beneficiado pelo INSS. Enfim, a casa está aí em construção. Ele foi esquecido. Meu pai, ele... As depressões que esteve na igreja, com as, as falsas profetas aumentou essa doença dele. E os acordos caíram por terra. Usaram de mentira. Meu pai, cada dia que passou... Sempre a doença lastrando e abandonado. Então está aqui meu sentimento de revolta. Meu pai chegou... Está com uns 20 dias que meu pai morreu. E nenhuma assistência. A assistência foi mínima. Apenas um carro que deram lá para ajudar a procurar meu pai. que ele, Devido à doença cometida, eles fugiram no mato. E ninguém sabe, ele achou ele morto. Então o pastor não ligou. Não deu assistência nenhuma. Está aqui minha mãe desprezada. E vou mostrar um pouco a casa... Que eles abandonaram o presbítero dos Enéus. Disseram que você ia para essa casa aqui. Diz: venha para uma casa que foi cedida pelo irmão dela, da minha mãe. Diz: vai para lá, com três meses nós iremos ceder essa casa. Ou vamos concluir a sua casa. Diz: é, em floresta, no campo floresta herói. É o seguinte: vocês vão com uma casa alugada, que durante três, daqui a três meses sua casa vai estar pronta. Então foi inserida essa casa. Olha as condições da casa. Se você ver os móveis deles aqui, ó. Acabou tudo. Acabou os móveis. O cupim comeu. Isso já desde o ano. Já tá com um ano e quatro meses esses móveis aqui. Entendeu? Jogado aqui por conta. Sabe por quê? Por conta de uma mentira. Lá na cidade de Itacuruba eles tinham. Um pouco eles ganhavam, mas tinham saneamento, saneamento básico. Agora vem olhar as condições precárias onde a mulher do presbítero com ação pastoral se encontra. O banheiro em péssima um estado. Aqui é a porta da cozinha. Cozinhando fogão a lenha. Olha as condições do banheiro onde eles tomavam banho tomam banho. Aqui é a pia onde ela lava a roupa. Entendeu? Isso aqui é um. Uma situação desumana, onde um, homem, onde um homem ralou o joelho, orou bastante, entendeu? Orou bastante, e o resultado do fim dele foi isso, jogado aqui no mato. Minha mãe hoje tem problema de reumatismo, ela não consegue andar, não consegue trabalhar, o benefício foi cancelado, vou lutar para ver se, esse, se ela consegue esse benefício, porque era um auxílio-doença. Ela está ali nessa situação... Aqui é a mulher do presbítero, onde a mulher ajudou ele na batalha, orando as orações, e está aqui. Aí. Essa é a mulher do presbítero, onde passou 23 anos orando junto com ele, 23 anos orando na congregação, é, dando campanhas evangelizadora. hoje está aqui na roça, nessa situação, abandonada, sem salário, sem... Sem salário abandonada, pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pernambuco, na gestão do pastor Jean e o pastor José Ailton Alves. Está aqui, não tem um suporte de saúde, não foi aposentada porque era mulher do pastor, tentou, mas não conseguiu. Mas ela era agricultora, mas saiu da agricultura para cuidar da obra de Deus, e não foi aposentada, e não tem benefício, está não, não... aqui desprezada. A ajuda que tinha tiraram E a ajuda que tinha foi tirada dela. Ela justamente está com sua indignação, não tem um centavo aqui no bolso, para comer e para beber. Essa é a minha indignação, minha gente. Vocês que são membros da Assembleia de Deus, prestem atenção o que o pastor, o gestor, e vocês estão fazendo, o gestor Ailton José Alves, na gestão aqui de Floresta do Pastor Jean. Estou indignado. Meu pai morreu desprezado, entendeu? abandonado pela Igreja evangélica. Não por Deus, nem por nós, mas pela Igreja, onde tanto prestou serviço, tanto orou em campanhas para Deus, Ajudar essa obra. Fica aqui minha indignação e obrigado.